Olá a todos, eu sou a Sónia do espaço Zen e hoje uh, estou convosco por um motivo muito especial. Hoje, desde Maio, celebramos o nosso 13º aniversário e infelizmente não podemos estar abertos para receber, mas estamos de coração e presentes sempre para poder agradecer todo o vosso companheirismo, todo o vosso carinho, a vossa presença durante estes 13 anos de existência do nosso projeto. Obrigada a todos por terem confiado, por terem viajado connosco, por terem acreditado, por gostarem do nosso serviço, por nos apoiarem e incentivarem a fazer sempre mais e melhor. Obrigada de coração. Aqueles que fizeram parte da equipa do Espaço Zen e do projeto desde 10 de maio de 2007, a todos eles agradeço de coração também, porque sem eles o projeto não era o que é, não tinha crescido e não podia ter tido o resultado que sempre teve. Foi graças à dedicação de todos, ao carinho, cada um à sua forma, que a marca pode existir e estar presente até hoje. Não foi um caminho fácil, foi extremamente difícil, ao contrário do que possam pensar. Foram momentos muito duros, mas felizmente, eh, pudemos sempre contar com o carinho e a presença daqueles que tínhamos por perto e também dos nossos clientes, que sempre nos motivaram a estar e a querer estar e fazer mais e melhor. Obrigada de coração. 13 anos não são fáceis, uh, 13 anos já é uma história, já é uma existência interessante e para vos dizer que muito em breve estamos em regresso, em junho, para vos voltar a servir, para poder partilhar novamente mais uma viagem convosco, para vos assegurar de que temos a certeza que a partir de agora tudo mudará, a vida será muito diferente, todos teremos que ter muita atenção, nos Espaço Zen teremos sempre todo o cuidado, seguiremos sempre com rigor todas as normas, tal como fizemos até à data de hoje, respeitando sempre os demais, e isso para nós é implícito estar na nossa filosofia da marca, respeitar os demais, só dessa forma podemos ser devidamente respeitados, e daí que esperamos por vocês em junho, Obrigada, feliz aniversário, parabéns Espaço Zen, 13 anos, parabéns. Obrigada aos nossos clientes de coração, porque graças a eles podemos aqui estar, graças a eles existimos e por eles estamos firmes convictos de que continuaremos juntos. Uma viagem pela vida muito bonita, aquela que só mesmo em conjunto pode ser feita. Obrigada, um grande beijinho a todos. Um novo ciclo se iniciará no mundo nas nossas vidas e um novo ciclo se inicia também no Espaço Zen e até muito breve, com o coração aberto para vos receber e a casa cheia de carinho e de conforto para que vocês possam entrar e mais uma vez sentirem-se bem, sentirem-se em casa. Um grande beijinho, parabéns Espaço Zen e até junho. Obrigada.